Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do no Meluso Nobre. Meus amigos, vamos para mais um vídeo nesse canal delicioso aqui Desta vez trazendo um gameplay de 13 minutos para a gente podendo reagir aqui Conferir junto com vocês do delicioso, do sedoso Evil West Eu não sei se muitos de vocês aqui já ouviram falar desse jogo e tal Um jogo aí, shooter em terceira pessoa A gente joga ali com um personagem parecendo um daqueles atiradores pistoleiros do Faroeste e tal Jogo muito foda que tá chegando aí, rapaz Sangue no além demais a parada Então a gente vai conferir juntos aqui Esse gameplay, entendeu?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 minha tela, pra gente poder começar a conferir esse gameplay delicioso aqui. Vou até parar minha musiquinha por enquanto, tá? Pra gente poder conferir. Vamos lá. O vídeo ele tem 13 minutos, como eu disse, tá? Então vamos conferindo aqui a gente vai comentando acerca que ele for acontecendo. Nossa senhora, já começa assim mesmo? Let's dance. Let's dance. Vamos dançar. Cara, esse jogo tá incrível. Nossa, é melhor você me parar. Como é que é? Isso foi só a introdução. Beleza. Olha o gráfico disso, galera. Oh, eu é uma de James Harold. O, <risos> o herói das Pessoas Nossa, olha isso, cara. Que ambientação maravilhosa. Alimente-os bem. Nós temos muito chão para poder cobrir essa noite, ele falou. Você não vai ficar para a apresentação? Vou passar. Vou passar. Eu não preciso de outra lição de aposentadoria. A cabeça do cara, irmão. O YouTube, você é só um boneco, tá? final Eles falam negócio de matar vampira, ali, um negócio assim. Cara, olha esse gráfico, irmão. Gente do céu. Oh, meu pai está no escritório dele. Como oh, fale com a ele que ah, ah, ah, ah, ah, que alguém está esperando ele no lobby. a epidemia da cólera. Eles estavam lidando com um terrível outbreak de necromancia, uma parada assim que ele comentou. Eu não, não peguei o resto. Que legal, mano! Tem várias missões parece para a gente poder. A apresentação vai começar logo. Olha aí, ó. Upgrades ali, ó. Árvore de habilidades com as armas que ele consegue utilizar. Ó, a pistola. Essa parada que ele consegue bater nos inimigos, ó que louco, velho. O gameplay desse jogo, pessoal, parece que vai ser delicioso por tudo que a gente tá vendo assim, sabe? E o jogo, vocês viram no início, que é 18+, mais ali, pá, porque a sanguinolência é alta, fi. Aquele jeitão que nós curte. Parecendo um trem aqui no cantinho aqui preto welcome uh, <risos> Bem-vindo. Eu sou o secretário James Harrell. O Cleveland quer apreciativo somos do serviço vital que o é Instituto Defendendo nosso grande país monstros. engraçado, aparecer um treco preto aqui no vídeo, aqui, mas beleza. Não tá atrapalhando a ver, então deixa aí. Assumiu. But that's another conversation. conversa. <laughs> Sim, well, uh, as I say, keep up the continue com um bom trabalho. Deus abençoe a todos e Deus abençoe a América. It's rare we gather in such numbers, but I believe great progress calls for momentous celebration. Our efforts in the fight against the Sanguasujis spread have too often been baffled by the creature's most insidious weapon, their so-called glamours. These impenetrable illusions have allowed countless fiends to slip through our grasp for too long. That ends now. Agent Rentier. Eles estão falando da batalha deles contra os monstros ali e tal, que estão atrapalhando as, o cultivo, a vivência deles, as terras e tudo. Não ah. Está fazendo a apresentação das armas que ele usa para poder enfrentar os bichos allowing us to sweep Nossa, A bichaiada chegando. Olha esse gráfico, irmão Nossa, velho Olha Que delícia, irmão Ó, puxou A arma que ele acabou de demonstrar, né Que ele usou pra poder puxar ali uh. Nossa, que muito louco, irmão Bichinho voador ali, treco escroto. Nossa, me lembra os pesadelos de God of War, velho. Meu Deus. Cara, olha só a iluminação por conta do fogo ali, velho, em volta. Tava ainda chutando bundas aí a última vez que eu ouvi. He wants us to destroy the archive before these assholes get their hands on it. You get to it and I'll find Harold Pampada's. Meet me out -me lá na frente. Caramba, mano, o que é isso ali? Tá soltando o quê? Nossa, olha, olha esse combo, irmão. Uh, oh, que delícia. Nossa, imagina os ghost fights disso, cara. Olha os bichos, cara. Os tentáculos saindo no lugar do braço. E doideira, irmão. Tô escutando a minha esquerda alguma coisa aqui. Para com suas armadilhas horrorosas Uma coisa assim que ele falou, não foi? Ó, no HUDzinho ali, ó A gente tem cura, parece, né Com o um D-pad para direita O D-pad para baixo ali, ó Parece com um negócio do revólver Eu não sei se é poder trocar de arma ou munição Ou o que que é Ah, não. lá. O negócio gastou. Olha, parece que é uma, uma parada de recarga. não sei. Se bem que ele está gastando também. O HUD é da direita. Ó. Tem a barra de HP ali embaixo. Tem uma outra barra ali embaixo também que não é de estamina. Porque senão estaria consumindo. É uma barra que está enchendo para alguma coisa. Nossa, mano. É muito melado pra tudo que é lado. Ó. Sanguinolência extrema. Pô, parece ser divertido demais jogar isso, cara. Olha esses ambientes, irmão. Uh. A jogabilidade, o gameplay em si, né, o personagem se movimentando e tal Parece um pouquinho engessado tá? Mas não, é que, não quer dizer que esteja ruim, saca? Mas ele parece um pouquinho engessado, mas ainda assim pô, extremamente divertido pelo que a gente pode ver, saca? A gente só vai saber mesmo jogando né? E a árvore de habilidades, upgrades que a gente viu ali O jogo ele vai trazer diversas possibilidades pra gente enfrentar os inimigos Então deixa o jogo mais dinâmico Com mais coisas pra gente poder fazer E não vai ficar uma parada enjoativa, vamos dizer, saca? Depois de um tempo fazendo as mesmas coisas Nossa, rasgou o cara no meio Os bichos feio da porra Uh! Caramba, isso é uns um, é um tipo de velho. Olha. Ah, jogou nos interativos ali do cenário. Quase que ele pegou ali, velho. Au. Nossa! Rasgou o cara no meio ali de novo, ó. Mosquito gigante. Ó, já apareceu uma outra parada ali embaixo, ó. Naquela barrinha. Eita. boss fight É acho que é boss fight I got this. me father. I you at the mercy of savages. not do that you fleshy toad. É louco, irmão. Aau. Vai ter uma história bem interessante também, hein? Caraca Ó, agora é boss fight, ó Eles estão num cenário com uma poça de sangue em volta, é isso mesmo? Nossa, ele, ficou, ele transformou, cara. Au! Ok, vamos dançar. Você tem que fazer melhor para me This Esse é Tá fechando a parada, velho 22 de novembro, pessoal Cara, que foda Que foda, velho Na moral Muito legal, cara Assim, o jogo ele parece extremamente divertido Como a gente pode ver aqui Muita coisa legal pra gente poder fazer Os inimigos, assim, são bem variados Pelo jeito também e em termos de história, né, aquela menina que apareceu ali e tal, deve ter muita coisa interessante pra gente poder ir descobrindo à medida que a gente vai jogando ali, né Nossa, cara, olha esses cenários, mano Então assim, pessoal, é isso que eu queria trazer aqui pra vocês, não vou me delongar muito mais não pro vídeo não ficar extremamente gigante, né Então agora eu quero saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que, que vocês acharam desse gameplay novo aí do Evil West Que eles lançaram recentemente pra nós de 3 minutos, o jogo chega em... 22 de novembro aí. Eu quero muito saber a opinião de cada um de vocês, rapaz. Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu vou adorar ver os comentários, as opiniões de todo mundo. E não se esqueça, não me deixa o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho aí. Pra não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. E... Fuemos, meus amigos.